Ginkgo Biloba, sejam todos bem-vindos, e hoje vamos falar um pouco sobre essa planta. Vamos ver se ela é vilão ou é mocinha da história, cada um tira a sua conclusão. Mas peço a gente, muito importante para vocês aí, tomar cuidado em tomar qualquer tipo de chá ou caps. aí. Esse tipo de planta tem que ter mais estudo, vou falar um pouquinho o que eu acho dela aqui. E vou falar também dos benefícios que essa planta, porque dizem que tem benefícios, né? A verdade, você teria que passar por um especialista ou um profissional para indicar essa planta para você tomar como chá ou cápsula. Meu nome é Rogério Citson Lázio. Se você chegou agora, é novo, gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o um joinha, compartilha para essa, para essa informação chegar mais longe. E vamos falar um pouco mais sobre biloba, sobre essa planta, que é, tem vários nomes populares. É conhecido como Nogueira no Japão, árvore avenca ou simplesmente jinkgo. Essa árvore tem sua origem chinesa. Isso, para os chinês, essa árvore tem milhões de anos. É um símbolo da paz e da longevidade, por ter sobrevivido explosões atômicas, isso no Japão. Segunda, na Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, notaram que essa planta aguentou fortes radiações isso em Hiroshima. Nascendo num solo contaminado com radiações, suas folhas são usadas no combate aos radicais livres e no auxílio da oxigenação cerebral. Algumas espécies podem atingir a 50 metros de altura. Dizem que o ginkgo biloba seja um nootrópico. É usado principalmente em identificador de memória, de atenção contra vertigem e melhora a circulação do sangue, melhora a visão. Gente, eu vou falar um pouco sobre os, mais um pouco sobre os benefícios. Né? Falam que ela perde perda de memória, estágios iniciais de Alzheimer, distúrbio da circulação, é, sobre, tem muito falando sobre labirintite, dores de cabeça, enxaqueca, problemas oculares na retina, zumbido no ouvido, é, regulação hormonal. É, eu vou, depois eu vou falar minha opinião para vocês, que eu acho sobre essa planta, que muitos aí, olha, essa planta é vendida para tudo que é lugar mas assim, pelas minhas pesquisas, e todo lugar que eu vejo, essa planta para mim eu tiraria ela da minha do meu, do, da minha lista, ela para mim tá na lista negra, eu não, não tomaria essa planta, em espécie nenhuma, e todos os estudos que eu andei pesquisando e, e, e acompanhando, essa planta ela não traz benefício, entendeu? Só com uma, uma planta que é um comércio grande, hoje ela é usada em todo lugar, menos os japonês usa muito, porque desentope veia e tem um monte de, de crença popular. Mas pelas pesquisas, essa planta não, não faz bem para ninguém. Isso na minha opinião e pelas pesquisas que eu andei lendo aí. Por isso que eu estou passando para vocês esse vídeo aí. Gente, eu até já fiz vídeo falando de Ingobilob, mas mesmo assim eu deixei uma restrição também. Na minha, na minha, na minha observação, para mim, eu não usaria. Por quê? nas pesquisas aí, isso foi pesquisado por gente grande, né? gente pequena não, aqui eu estou fazendo pesquisa só para mais conhecimento. Essa planta ela pode causar, é, mais trazer câncer de mama e câncer de cólera, uma coisa assim. Então eu não indicaria essa planta para ninguém, olha que eu gosto, de sempre falar em plantas medicinais, não me indicaria essa planta para ninguém. Claro, digo que tivesse estudo, mais aprofundado, aí sim, mas quando não tem esse estudo aí, e para tudo porque o povo fala aí, ó, zumbido no ouvido, labirintite, não tem efeito nenhum, não tem nada comprovado. É é aquele acreditado, ela é cara e você vai tomando ela tem o um risco de você contrair, ela, contrair um câncer ainda. Então fica a minha dica aí. Espero que todo mundo gostou do, do, do vídeo aí, chegou até agora até no final para saber essa notícia. É, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha. E comente, fala o que vocês acham. Se você já tomou esse tipo de planta, já tomou ginkobiloba aí, deixa nos no comentário aí. E até um dia, gente.